E aí galerinha do mundo do steel frame, Helena, sua dama do gesso, passando por aqui pra mostrar o que, que a gente está fazendo. Olha só que legal, estamos dando acabamento. Nilson, que é especialista de fachada, antes disso era acabador, né, Nilson? Era acabador de drywall. agora ele é especialista de fachada, tá aqui com a gente ajudando a dar uma palhinha no acabamento da casa. Olha só que legal. E aí ele tá aprendendo vários truques. Almir já ensinou um truque novo pra ele. Você sabia que tratamento de junta é o ideal você começar pelas juntas rebaixadas. E depois é pra junta de topo? Pois é, isso porque a junta rebaixada, ela te dá um gabarito da junta de topo aonde você para o corte da fita. Olha só que legal que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, né, é um local que você pode ver. A gente botou a junta de topo primeiro. E o que que aconteceu? Você não tinha o local correto pra junta da área rebaixada. E aí, você acabou fazendo ela um pouquinho mais curto. Ele é Foda por causa disso? Não. Que tem um dedinho. Se passar demais mais de um dedinho, não é ideal, tá? Aí você tira a fita e faz de novo. Mas aí você trabalhando com a junta primeiro na vertical, igual o Nilson começou a fazer aqui, igual o professor Almir mostrou. Você não comete mais esse erro. Mas faz parte, viu? Tá aprendendo, né, Nilson? Isso. importante é melhorar. Se você gostou dessa dica de você começar sempre pelas áreas onde a borda é rebaixada e não pela área que é a junta é de topo da placa, Dá aquela curtida bacana, deixa o seu comentário e conta pra mim, como é que você faz o acabamento da sua parede, seu forro? É desse jeito? Ou você faz de alguma maneira diferente? Conta pra mim. Beijinhos, tchau, tchau. Helena do Mundo de Frame.